Entramos hoje no caminho quaresmal e vamos acompanhar Jesus nesse jejum de 40 dias no deserto. E também vamos ver as tentações que passa Jesus, mas passamos nós na nossa vida. E a primeira é aquela mais... Urgente na vida de qualquer pessoa se ela está com fome ela não sabe mais o que fazer faz qualquer negócio então o desafio da fome depois de 40 dias de jejum e o tentador disse para Jesus se você é o filho de Deus faz com que essas pedras aqui se tornem pão e a resposta de Jesus é não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente podia pensar assim, Jesus está dizendo, ó, oh, cuida da alma, cuida das coisas de Deus. Mas na vida dele, diante da multidão com fome, ele multiplica os pães. E vai dizer aos discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer a indiferença nossa perante a fome, a miséria. Jesus responde, vocês têm responsabilidade, vocês discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. Aí o diabo diz, não, mas espera aí, todo mundo é sensível atrás da, da glória, atrás do poder, atrás do dinheiro, daquilo que... A pessoa acha que isso ela vira gente, né? E ele diz para ele, leva lá no, no alto do templo E aí faz a grande tentação de você colocar a religião a serviço do seu interesse E ele diz para Jesus, olha aqui, ó, todos os reinos do mundo eu dou para você Se você se ajoelhar e me adorar essa é a terceira e última tentação. Né? Eu vinte um pouco. E Jesus responde para ele, né? só a Deus servirás. A gente não tem nada acima de Deus que possa pedir para uma pessoa humana para se ajoelhar, para servir. E se ela fizer isso, ela deixa de ser humana. Tem também a tentação religiosa. Jesus é levado ao alto do templo, que era o lugar, o lugar símbolo de toda a religião. E o diabo diz, olha, está lá escrito na escritura, né? joga-te daqui para baixo e os anjos vão te, vão te pegar. E Jesus também vai dizer que Deus não está a serviço do homem. Nós só nos tornamos realmente humanos se só a Deus a gente serve a nenhum poder do mundo, a nenhum interesse, a nenhuma política, a nenhuma outra, a outra é, apelo humano. E eu termino dizendo que nós abrimos a campanha aqui no Brasil dizendo fraternidade e fome. Tem um amigo meu que corrigiu e falou não. A gente tem que fazer uma campanha, fraternidade sem fome. E retomando o apelo de Jesus na multiplicação dos pães para os discípulos que queriam ir embora, despachar a multidão, dai lhes vós mesmos de comer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.